ministro Guidanich, pela introdução e pela organização desse seminário, que é me dirigir à deputada Cristo Nieto, e, em seu nome, cumprimentar todos os integrantes da mesa, todos os senhores, os embaixadores, colegas, enfim, todas as pessoas interessadas nesse, nesse tema, que também nos honram aqui com a sua, com a sua presença. É, eu uh, gostaria de, uh, nessa nesse momento que eu tenho para me dirigir aos senhores, falar é, fazer uma pequena e compartilhar uma pequena reflexão com os senhores sobre é, o tema do globalismo, é, a partir de uma leitura de Nietzsche. É, no, no início da, do livro da Vontade de Poder, que, aliás, é um livro que dizem que não existe, né porque teria sido... É, é, composto a partir de fragmentos escolhidos pela, pela irmã do Nietzsche. Isso é tudo uma polêmica, aliás, interessante, mas o livro existe, enfim, é, influenciou, como sabemos, vários movimentos. Então, é, é significativo que logo no início da, da Vontade de Poder, é, Nietzsche diz o seguinte, eu vou contar a história dos próximos 200 anos, né, e é, vou descrever aquilo que está vindo, e que não e não pode mais vir diferentemente. O advento do nihilismo. É, ele escreveu isso entre o fim de 1887 e o fim e o começo de 1888. Então, é, nós estamos bem dentro da, digamos, da segunda metade dessa, desses 200 anos de história é, do advento do niilismo, segundo segundo Nietzsche. O próprio o conceito de niilismo em, em Nietzsche é extremamente complexo. É, e, inclusive a própria relação de Nietzsche com o niilismo, porque no, no mesmo texto, no mesmo prefácio da vontade de poder, ele é, diz uma coisa assim, eu sou o primeiro niilista da Europa, mas, ao mesmo tempo, meio que já deixei de ser niilista e já superei isso. Então, é, o pensamento de Nietzsche é, uma, de certa forma, uma descrição desse fenômeno do niilismo e uma superação é, do niilismo. Podemos, é, talvez, ver dessa maneira. É, e Nietzsche também, claro, é famoso pela frase Deus está morto, né? é, que aliás não é, é dele. Né? Há, há muitas vozes dentro de Nietzsche e é, essa essa frase Deus está morto, ela, ela é pronunciada por um é, personagem num determinado fragmento da da Gaia Ciência. É, mas é, então, você, é outro problema também, Nietzsche, problema e solução, talvez, porque você nunca sabe exatamente quem quem está falando. Mas, enfim, é, essa essa ideia né, de Deus está morto se tornou é, o postulado central de toda todo o pensamento posterior e, é, de certa forma, de toda a história posterior. É, sem essa ruptura radical, a meu ver, não se pode explicar... É, nem o, o marxismo-leninismo, é, nem o nazifascismo. É, ambos esses movimentos partem da, da rejeição de Deus, da rejeição da chamada moral burguesa, é, essa ordem moral centrada em Deus, que Nietzsche havia é, destruído, de certa maneira, ou cuja necessária destruição para uma necessária renovação ele havia anunciado. É, evidentemente Marx também é necessário para compreender os dois movimentos tanto o leninismo quanto o nazifascismo é, na, no livro Ideologia Alemã, Marx e Engels fazem basicamente o que faz Nietzsche, só que sem a meu ver a mesma sutileza e o mesmo caráter multidimensional de Nietzsche mas a mesma destruição da, das ideias da moral é, corrente é, eu acho que uma leitura em paralelo da, da ideologia alemã e da genealogia da moral, por exemplo, de Nietzsche, seria um exercício bastante interessante. Eu não tive tempo de ver se isso já foi feito, e menos ainda tempo para tentar me dedicar a isso, e nem competência teria. Mas, enfim, só um, uma direção de pesquisa que talvez seja interessante. O certo é que o comunismo e, e o nazifascismo dependem da morte de Deus. Né? Defendem, dependem do... É, do fim do que eu chamaria o antropoteísmo, né, que é a, a concepção do homem como um ser vertical é, que se relaciona com Deus e que é filho de Deus. É, ambos instauram um antropocentrismo é, radical, achando talvez que com isso estão, de alguma maneira, libertando o homem. É, ambos querem rumar para alguma espécie de Ubermensch, é, é, o homem socialista, né, a concepção soviética, ou uh, o, a própria palavra usada na, uh, pelos pelos nazistas, mas, enfim, uh, há um parentesco grande aqui. Uh, e, no entanto, na verdade, nessa falsa libertação, estão escravizando o ser humano. Uh, aqui a gente precisa se lembrar também da, uh, de Dostoiévski, né, no Crime e Castigo, que, onde o personagem central parte da da ideia de que, se Deus não existe, tudo é permitido, né? e, e se dá mal, né? a gente sabe na história. Enfim, e, e Raskolnikov, né? Raskolnikov também é uma espécie de... Eh, talvez seja um, um indivíduo que representa toda essa história eh, posterior do mundo, ou pelo menos do Ocidente, né? partindo do princípio de que Deus está morto, eh, ele né? enfrenta toda uma crise né? a partir da, desse momento na sua vida e acaba voltando eh, à fé. Mas mais interessante também, ou talvez tão interessante, é uma frase de, do psicanalista Jacques Lacan, que eu encontrei num importante filósofo marxista, né, o Slavoj Žižek. Lacan, em certo momento, disse o seguinte, se Deus não existe, nada é permitido. É. É, embora, talvez com uma dimensão diferente, eu não sei exatamente o contexto dessa dessa frase de Lacan, mas eu, de certa forma, me identifico com essa frase, porque eu acho justamente que ela representa o reconhecimento dessa falsa liberdade trazida pela ausência de uma ordem divina, de uma ordem moral. A ideia, e essa ideia a gente vê hoje, eu acho que muito, isso a gente já vê um pouco depois, com a, o moralismo que está dentro do, do globalismo atual. Mas, enfim... Voltando aqui a, a, ao nosso Nietzsche, é, onde é que eu estava? É, cheguei aqui. Bem, é, é, bom, é, então, né, a questão de Deus está morto, trazida por Nietzsche. Bom, para um cristão isso não é novidade nenhuma, né? porque o cristianismo é, é essencialmente conviver com esse fato né, da, da mortalidade de Deus, da morte de Deus e, evidentemente, da é, da ressurreição. É, e, é, bem, me confundi um pouco aqui, mas vamos lá. É, um, está aqui. É, é, e o próprio Nietzsche, é, ele é talvez um, um profeta herético, né, mas um profeta desse, desse renascimento. É, é muito interessante olhar as cartas que Nietzsche escreveu no começo do período chamado da sua loucura. Né? Nietzsche tem um colapso, como se sabe, no dia 3 de janeiro de 1889, e, nesse mesmo dia, ele escreve algumas cartas, sobretudo bilhetes, para amigos, conhecidos, e algumas delas ele assina como o Crucificado, de E e numa delas ele ele diz uh, divertis clarit, then God is auf der Erde, o mundo está esclarecido, o mundo está aclarado, porque Deus está sobre a Terra. Uh, em outra carta que ele escreve para a, a Cosima Wagner, ele pede que ela anuncie de Frau Botschaft, né, que a, não é a embaixada alegre, né, <risos> para alguns de nós isso faria um sentido diferente aqui no, no mundo diplomático, mas enfim, que é a, a boa nova, né, o Evangelho. É, e outras dessas dessas cartas, desses bilhetes, é, Nietzsche assina como né, Dionísio, é, que é, é o principal deus dos cultos mistéricos da, da Grécia Antiga, que é um deus de morte e renascimento, é, frequentemente associado ao Cristo nos cultos sincréticos ali do século I, século II, século III. Né, é, e, curiosamente, quando a gente considera a famosa oposição de Nietzsche né, entre o Apolíneo e, e o Dionisíaco, a tendência é que nós vemos no Dionisíaco apenas ah, o lado da celebração da vida, da liberdade, eh, e não a celebração eh, do Renascimento e, portanto, o caráter, digamos, pré-crístico pré-cristão eh, do culto de, de Dionísio, que, a meu ver, seria mais eh, apropriado e mais, eh, e mais completo. Enfim... Eh, de certa forma, Nietzsche ele, é, né, ele se apresenta como o próprio crucificado, ele se entrega ao seu próprio sacrifício, é, pregado na cruz do seu próprio ateísmo, que é um talvez um falso ateísmo. Né, e ao longo de toda a sua vida, Nietzsche se entrega a esse abismo da angústia é, intelectual, e ele mesmo eu acho que se apresenta, num um dos seus livros mais anticristãos, como uma figura, é, talvez, para cristã, se você quiser, né, o et homo, né, aqui está o homem que é como Pilatos apresenta Cristo né, antes da crucifixão. Enfim, é, é, Nietzsche é, é, anuncia o século 20, e o século XXI, acredito, em, em muitas coisas, em muitos momentos. É, acho que também valeria a pena né? Deus, 14 volumes da obra completa de Nietzsche atrás de, desses momentos em que ele anuncia o que nós estamos vivendo. É, eu acho que tive a sorte de achar um deles aqui, justamente num dos últimos textos, de Nietzsche, que é do fim de dezembro de 88 ao começo de janeiro de 89, portanto, nos últimos dias antes do, do colapso e do, da entrada na, no que se chama o período da, da loucura. É, e ele diz o seguinte: é, eu trago a guerra, não a guerra entre povo e povo, não entre classe e classe. Né? É, eu é, trago é, a guerra entre. Aufgang und Niedergang, né? A subida e a descida, né? É, entre a vontade da vida e a vingança contra a vida. É, é, eu acho que, bom, em primeiro lugar aqui, é, Nietzsche já, já nega de antemão aquilo que ele de certa forma também anuncia, que é, a, é tanto a concepção é, da luta nacional que, né? É, que daria origem né, a essa luta entre povo e povo, que é um pouco a origem da, da concepção de mundo do nazifascismo, e nega também a luta de classes, evidentemente a origem da concepção de mundo do, é, do, do comunismo. É, é, e, é, é, então, ele, nós talvez possamos ler essa história posterior como essa, é, como essa luta entre o que ele chama de decida e o que ele chama de subida, Aufgang und Niedergang. Uh, também é interessante perguntar quem é esse eu que fala, né? como eu disse antes, em né? Nietzsche a gente tem que sempre se perguntar uh, quem é o sujeito, né? quando ele diz ich bringe den Krieg, eu trago a guerra, esse ich uh, não é necessariamente ele como pessoa, é talvez a história, o espírito, uh, e aqui a gente entra um pouco em Hegel, enfim, uh, é uma maneira de uh, uma maneira de ler isso como não como um depoimento pessoal, mas justamente como uma é, quase uma, uma prosopopeia, digamos, da, da história posterior. Enfim, é, é, essa, essa guerra entre a, a ascensão e o descenso é, talvez, a história do século XX, uma maneira de ver a história do século XX e, e desse século XXI, onde nós estamos é, é, participando. É, bem... É, é, Nesse mesmo texto, é, como em muitos outros, Nietzsche prega uma quebra de todos os valores é, considerados sagrados, né, que é basicamente o que é, tanto Lenin quanto os nazifascistas fizeram. Né. É, é o Niedergang total, né, a descida é, no homem da pura fisiologia, que é o termo que ele próprio usa né, é, nesse, nesse texto. É, é, ele, é, curiosamente, é, coloca como digamos o, o desdobramento dessa dessa luta entre Aufgang e Niedergang ele coloca a, a criação de um partido né é interessante porque isso está antes da toda a ideia do partido único e da que que preside tanto né, os movimentos nazistas quanto nazifascistas. fascistas ele diz é preciso não é bem que é preciso ele é, diz, vai vai descrever digamos quais serão os passos de é, é, onde se, como se desdobrará esse esse movimento. É, e ele é, diz, então, bom, vai se criar ou deve se criar é, um, um partido da vida, bom, é, forte o suficiente para a grande política. E a grande política faz, da fisi, é, torna a fisiologia a rainha de todas as outras questões. Né? É, então... É, é a ideia do homem como a pura fisiologia, né? E um partido político totalitário é, para impor esse fisiologismo. Né? Isso, né? É o que Nietzsche prevê ou deseja ou prega. A gente nunca sabe. Mas é, é isso que ele de certa forma anuncia e é isso que tanto é, por exemplo o Partido Comunista de Lenin mais tarde quanto o, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães tentam é, implementar né? é, é curioso porque nós no Brasil né, aqui para nós o termo fisiologia adquiriu na política um outro um outro sentido bastante próprio que nós todos é, conhecemos né? então quando Nietzsche diz assim ah, vamos fazer da fisiologia a rainha de tudo né? o sistema político brasileiro fala deixa comigo né? é, bem é, bom é, então, é, o que há, então, ao longo do, do século XX é, é esse terrível mergulho da humanidade nessa nessa noite do fisiologismo, nessa noite é, sem Deus. É, e a questão é se saber se poderemos, se um dia conseguiremos é, emergir desse, desse mergulho. É, bem, dessas duas... Ideologias eh, desses dois movimentos derivados eh, não de Nietzsche, mas da, dessa ideia introduzida por Nietzsche da, da morte de Deus, eh, uma desapareceu, a outra não. Né? Eh, ao longo de décadas de luta intensa, essas duas ideologias eh, lutaram eh, pela eh, pela primazia, digamos, desse desse Niedergang na, no fisiológico, né? Eh, e, uh, e quem que lutou contra essas essas ideologias basicamente uh, uh, as democracias liberais né? as democracias liberais uh, onde uh, ao longo do século XX ainda subsistia uh, algo da uh, algo da, da ordem antiga né? algo da, da presença de Deus mesmo que elas talvez não não soubessem né? uh, na, acho que nas, nas democracias liberais, Deus nunca morreu, nunca inteiramente, né? é, justamente porque nessas democracias havia, a liberdade, e, é, contrariamente ao que muitas vezes se fala, onde há liberdade, acaba sempre havendo lugar é, para Deus. O conceito de liberdade é absolutamente central ao cristianismo. Liberdade é uma palavra, liberdade, o verbo libertar, aparece dezenas de vezes é, no Novo Testamento. Então, no corpo das democracias liberais, continuava a bater um coração, podemos chamar um coração conservador, onde continuava a fluir a fé, a concepção vertical do ser humano, a concepção da transcendência. Esse amálgama, digamos assim, liberal-conservador, ou seja, democracias liberais com economias liberais, mas com um coração ligado à ordem divina, digamos, foi a espinha dorsal do Ocidente, que lhe permitiu vencer, primeiro, o nazifascismo e, depois, enfrentar o comunismo a partir de 1945. E, ao longo de toda a Guerra Fria, esse modelo aparentemente desconexo, incoerente e um pouco caótico dessa fusão entre liberalismo e conservadorismo da fé cristã acabou se impondo ao modelo totalitário eh, do puro fisiologismo né? e eh, realmente a gente se esquece disso, né? Desse desse coração eh, conservador, digamos, da do Ocidente na, na Guerra Fria. Ronald Reagan foi uma epítome dessa eh, desse amalgama, né? O Reagan era eh, né com a Reaganomics e, e toda a sua seu impulso liberal ao mesmo tempo era um homem de profunda fé e que colocava essa fé na sua é, concepção é, política e de, e de enfrentamento é, do, é, do mundo socialista que ele é né, ao contrário dos seus predecessores é, não teve problema em chamar de mal né chamar o mal é, o mal absoluto é, e uh, outra figura também importante nesse nesse momento que a gente esquece é o Papa, Papa João Paulo II, São João Paulo II, é, que atuou politicamente nesse é, na superação desse inimigo fisiológico né do comunismo, é, politicamente mais a partir da sua fé, da sua fé é, profunda. né é, Eu tive a oportunidade de falar um pouco disso quando estive na Polônia há, um, há, há pouco tempo atrás, é, o, né, o, o caráter é, é, conexo das, dessa, dessas duas dimensões da atuação é, de João Paulo II. Né. É, bem, é, o problema é que depois de 1989, justamente com a, a vitória desse desse ocidente dessa desse, é, dessa linha liberal-conservadora, é, alguém achou que não precisava mais do coração conservador, da fé cristã, no centro das democracias liberais. Então, alguém falou assim, ah, a gente venceu. Vencemos. Economia de mercado agora, democracia representativa, isso agora se espalhará pelo mundo todo. E aí, ah, Deus. Não, ah, Deus ninguém precisa, isso é uma relíquia da Idade do Bronze. Então, o que aconteceu? Resolveram expulsar Deus do coração da sociedade liberal e deixaram Deus do lado de fora, ali no frio. E há muito tempo, não se deram conta, né? mas há muito tempo o, o comunismo já vinha se preparando para ocupar a sociedade liberal por dentro, né? com a teoria de Gramsci, com a Escola de Frankfurt, com a Revolução Cultural dos anos 60, né? e com essa abertura no coração da sociedade liberal, que expulsa Deus, né, eh, o caminho ficou livre para que o marxismo cultural, o gramchismo como quer que se chame, ocupasse o coração eh, da sociedade liberal, né, eh, que tinha sido deixado deixado vazio. Isso é o globalismo. Isso é o globalismo. O globalismo é o um momento em que eh, o comunismo, o fisiologismo, o gramxismo, como quer que se chame, eh, ocupa o coração que tinha sido deixado vazio da da sociedade liberal. Então, é interessante porque se passam exatamente 100 anos entre, um pouquinho mais, quase 101 anos, mas sim, um século exato, praticamente, entre esse momento da, do final da, da vida produtiva de Nietzsche, o momento da, do início da sua loucura, onde ele se anuncia como crucificado, e a queda do Muro de Berlim, quer dizer, entre 1889 e 1989. Durante esses 100 anos... A sociedade liberal tinha sido, meio sem o saber, o baluarte da Aufgang, da concepção da transcendência, da concepção vertical do ser humano como um ser não só material, mas também espiritual. E, infelizmente, para nosso ponto de vista, nesse momento... Eh, em 1989, ou por aí, eh, também meio inconscientemente, a sociedade liberal eh, se entrega a, a Niedergang, ao, ao fisiologismo. Né? Eh, por quê? Porque acharam que a disputa da Guerra Fria tinha sido uma disputa puramente econômica, e de que a vitória do modelo econômico capitalista era tudo que eh, que era preciso para essa vitória, eh, essa vitória final. Não foi vitória coisa nenhuma, foi, uma, de certa forma, uma derrota da, cujos eh, efeitos nós estamos... É, vivendo até esse momento. Né? É, não, não perceberam que, é, é, por trás desse debate ou dessa disputa entre modelos econômicos e políticos, estava aquilo que é, Platão chamava e que Heidegger recupera, né? a gigantomaquia perite sucias, né? a gigantomaquia, né? a grande luta é, é, pela essência, né? pela essência do ser humano, evidentemente. É isso que estava em jogo. É, o o historiador e filósofo francês Marcelo Goche ele é, criou o termo do desencantamento do mundo né desançando o mundo do mundo para falar de toda a, esse percurso da, da sociedade democrática é, que aos poucos né a partir do século XVIII vai se vai se livrando vai se desfazendo é, da ideia de Deus né porque enfim, quem que quem, o que que era esse encantamento do mundo que o quem encantava o mundo era justamente a presença é, a presença de Deus. É. É, bem, é, bom, é, acho que hoje, ao longo da, do debate aqui do seminário, vamos, vamos falar, outros, debate, outros palestrantes vão falar de, de alguns, de, talvez de todos os instrumentos da, dessa inserção do do fisiologismo, chamemos assim, para continuar usando esse termo, dentro do coração da sociedade liberal, que, a meu ver, constitui a definição do globalismo. Só para mencionar né, alguns dos instrumentos que a gente identifica. É, o desconstrucionismo linguístico, né, talvez seja o principal, que é a separação entre palavra e realidade, que eu também tendo chamado de nominalismo, embora não seja talvez exatamente o conceito da filosofia medieval de nominalismo, mas, enfim, que é a, a, elevação de determinados conceitos, de determinadas palavras, a um caráter absoluto, onde eles já não, se, não dialogam com a, com a realidade. A ideologia de gênero, acho que isso vai ser também um tópico aqui, o que eu chamo de racialismo, né que é a concepção da sociedade dividida em raças, né a volta, da, algo tão lamentável, né, a volta do conceito de raça como algo que seja substrato da, da formação da, da sociedade, é, e o ecologismo, é, é, por diferença da ecologia. Né? Quer dizer, o ecologismo, é, é a, digamos, é a ecologia transformada em, em ideologia. Né? É, ou seja, é mais um, um desses exemplos onde é, um, é, determinada uma determinada área de, de atividade de pensamento deixa de ter contato com a com a realidade se torna algo que extrapola, algo abstrato e que não é mais objeto de debate que tem que ser implementado sem sem debate então né é fundamental que fazer essa distinção entre a ecologia ou a dimensão ou a dimensão ambiental na sua no seu caráter legítimo e o ecologismo, o ambientalismo como como uma como uma ideologia. Bem, e todos esses instrumentos eles pressupõem a ausência de Deus, pressupõem a horizontalidade do ser humano. E ao mesmo tempo, e algo que previa Nietzsche, eles criam um novo moralismo, criam uma nova moral. É, um moralismo férreo, um mecanismo de opressão é, psicológica. Né? É, Nietzsche previa isso nesse desdobramento do, do niilismo, que o niilismo não levaria a uma ausência de de moral, mas a uma tentativa de recuperação de uma moral, é, mas já sem a, a base numa ordem divina, numa ordem é, estruturada. Né? Então, é, é curioso porque, né, no, no, no ápice, mais ou menos, que nós estamos vivendo de todos esses movimentos, né, que, em tese de movimentos libertários, nós temos cada vez mais uh, um caráter opressivo, né? coisas que você não pode falar, coisas que você não pode fazer. Né? Uh, uma, uh, um moralismo, inclusive né, no campo sexual, né, que hoje né, um homem olhar para uma mulher já é a tentativa de estupro. Né? Uh, isso né, é um moralismo muito mais pesado daquele que aquele que se criticava no século XIX, na época, na época vitoriana. Uh, bem. Agora, quando é que eu vou achar qual é o próximo? Está é... aqui. É. É, o globalismo ele tenta formular, de maneira canhestra, uma espécie de nova, de nova religião, né? com esses pseudo-valores, esses, esses conceitos legítimos, mas que são extrapolados e transformados em ideologia, como direitos humanos, como tolerância, como a proteção ambiental, por exemplo. Isso é uma resposta ao, ao deserto de valores que eh, que surgiu nesse avanço do nihilismo, né? ah, onde se perdeu o conceito de propósito, o conceito de unidade, e o conceito de verdade. Isso também é uma tríade aí Nietzscheana. Ele diz que isso ia acontecer, que se perderiam esses esses três eh, eh, esses três pilares, digamos da do, do conceito anterior, da, da, da moral baseada num conceito divino. É, né? E é, o globalismo começa a inventar falsos inimigos falsos inimigos para defender algo, para ter a sensação de defender algo e se dotar de algum tipo de sentido de propósito, de unidade é, e de verdade. É, é, mas existe um problema nessa criação de uma, uma pseudo-religião globalista que é o seguinte, que tudo isso é, pressupõe é, que o homem, é, que o ser humano é a medida de tudo, né? pressupõe uma espécie de humanismo. Né? É, só que, é, é, ao fazer isso, o globalismo se dá conta de que ele abre a porta para é, um, algum tipo de retorno de Deus. Porque colocar o homem como valor supremo leva a indagar de onde vem esse valor supremo do ser humano só pode vir de algo acima dele, né? e isso o globalismo não admite. Então, é curioso, porque se cria um estranho humanismo, que é um humanismo que desmerece o homem e é, equipara o homem é, é, à máquina. Então, nós estamos vendo hoje, é interessante toda a discussão da inteligência artificial, é, é, onde né, normalmente se fala, bom, é a inteligência artificial é a máquina aprendendo a pensar como ser humano. Ok, na verdade, o que está acontecendo é o contrário, né? e isso é o programa globalista, é o ser humano aprendendo a pensar como máquina, é a mecanização é, do ser humano. Né? O, os teóricos aí da, da singularidade, né, que seria o momento em que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana, aquele uh, Kurzweil um escritor americano, diz que isso deve acontecer por volta de 2050, quer dizer, seria mais ou menos no final dos 200 anos aí de, de Nietzsche, acho que nós estamos nos aproximando disso, né? é, mas, na verdade, não é o um momento onde a máquina aprenderá, como eu digo, a pensar como um homem, mas o contrário, será o um momento onde é, nós seremos forçados e passaremos a ser subjugados é, pela nossa por uma própria conce uma concepção mecanicista do próprio pensamento, é, pensamento humano. É, bem isso aqui era o C agora é o D Desculpem eu não é, bom é, acho que podemos já falei bem mais do que eu devia né é, então é, acho que estamos nesse momento de é, é, de uma é, de uma recomposição e de uma tomada de consciência é, de, que está em jogo né do que essa essa gigantomaquia e de como eh, nós estamos eh, eh, nos comportando eh, diante dela. Né? Então, quer dizer, qual é, o, qual é o grande desenho, digamos, que eu eh, procurei formular aqui? Eh, bom, a gente parte da, do conceito de Deus está morto, daí surge o fisiologismo né? como eh, estrutura filosófica, digamos assim, de organização de uma sociedade sem Deus. Surgem duas ideologias baseadas nisso, elas se digladiam, uma delas sobrevive, né? e o liberalismo que as enfrenta, porque preserva um núcleo de fé e de antropoteísmo, esse liberalismo com, liberalismo com Deus no centro, inicialmente triunfa sobre o fisiologismo, mas acha que foi um triunfo meramente econômico e dispensa e dispensa Deus do seu centro. Aí surge né, o globalismo. O globalismo é o nihilismo, basicamente. Né? É, o globalismo é a, é a consolidação daquele nihilismo previsto por, por Nietzsche. É, é, ou seja, é a sociedade liberal é, ateia, submetida aos mecanismos de controle é, da, daquele núcleo gramchista, ou comunista, ou fisiologista, como chamemos. Né? É, e. É, nós talvez estamos, estejamos começando a viver é, um novo momento, um momento central desse conflito entre é, é, Aufgang e Niedergang, né? onde nós tentamos reintroduzir é, a Deus nessa cidadela da sociedade liberal em substituição a essa religião ateia do é, politicamente correto. É, eu acho que um, um momento simbólico dessa, desse movimento é, movimento no qual o, o Brasil, isso a gente pode discutir depois, não tenho já esgotei meu tempo aqui, mas o Brasil tem um papel fundamental. Um momento simbólico é, no último Fórum Mundial de Davos, é, onde, no, no discurso de abertura, o presidente Bolsonaro, no final, é, falou de Deus, né? falou de Deus. Eu não sei, não fui pesquisar, mas eu acho que provavelmente é a primeira vez que um chefe de Estado fala, usa a palavra Deus, né? acreditando nele sobretudo, é, no, no Fórum de Davos. Né? Eu imagino, assim, as pessoas ali tendo que olhar no dicionário, assim, o que, que significa isso mesmo? É, é, né, um momento, realmente, de né, certo desconcerto. E, e eu acho que é isso, é, eu acho que o momento que nós estamos vivendo é isso, é Deus em Davos. né? Nós estamos entrando na, na Cidadela para tentar recuperar é, esse coração da sociedade liberal tentar recompor o amálgama liberal conservador, que foi aquilo que permitiu, ao longo desses eh, últimos eh, cento e tantos anos, eh, a preservação de um conceito profundo de dignidade, de dignidade humana, do ser humano como um ser, eh, claro, eh, terrestre, mas que se relaciona com o mundo espiritual, que se relaciona com Deus. Eh. Eh, e não como esse ser aplastado, esse ser horizontal, eh, que daqui a pouco, se a gente deixar, não vamos deixar, vai eh, começar a pensar como, como máquina. Então, é isso. Deus em Davos. Obrigado.